Olá, como você pode ver, eu estou num programa um pouco diferente hoje Esse programa chama Fusion O Fusion, para quem não conhece, ele é da Blackmagic Assim como o da DaVinci Resolve, se você já ouviu falar desse é, Então a Blackmagic ela tem essa política há algum tempo já De ter o software em duas versões Então, tanto o Blackmagic quanto o Fusion Ele tem uma versão gratuita e uma versão paga O Fusion, que é o que a gente vai estar focando agora Ele é gratuito até a versão HD. E a partir da versão Ultra HD. Você paga mais, aproximadamente mil aproximadamente dólares. Então você tem a versão completa. Então repara que eu tenho como fazer download. Para Mac ou para Windows. E essa versão que eu vou estar usando então, agora. A versão free. Que qualquer um pode usar e baixar. E qualquer arquivo então até a, até a HD. Você consegue exportar sem problema nenhum. Você consegue trabalhar. Mesmo em arquivos maiores do que isso. Mas você só consegue exportar em formato até HD você também tem a limitação de alguns plugins de alguns efeitos mas para o nosso caso aqui não vai ter problema nenhum se você precisar então eventualmente da versão completa você tem como comprar a versão que eles chamam de estúdio a partir de 995 dólares que seria mais ou menos um ano de assinatura da, do pacote Adobe então eu vou mostrar aqui um exemplo usando aquele, aquela composição que eu criei um tempo atrás no Photoshop. Então justamente essa é a ideia, mostrar que eu tenho como fazer nele, tudo que eu posso fazer no Photoshop, sendo que o Photoshop é pago e ele tem essa opção de ser gratuito. Então o que eu fiz aqui, se eu conseguir mostrar para vocês, foi que aqui na minha que eu vou botar aqui como um A e vou botar esse aqui como desculpa, um B aqui como um A então foi isso aqui que eu consegui fazer com ele. Então repara que eu tenho o meu antes e depois, eu fiz exatamente o que eu fiz no tutorial do Photoshop. Então eu retoquei o olho, eu removi aqui algumas marcas, só vissei a pele dela, e aqui no caso ainda eu consegui trazer bastante detalhe de volta, na sobrancelha por exemplo. Então repara na pele dela, na sobrancelha, eu tenho até mais detalhe do que eu tinha na minha foto original. Então esse canto aqui é o original, e esse canto aqui é o novo canto. Depois da manipulação que foi feita. Então repara bastante, faz bastante diferença aqui nos efeitos, na, na suavização né, das marcas de pele dela. E obviamente onde ela tinha essas manchas de pele, também foram embora, porque elas foram corrigidas. E por último aqui, o olho, que eu acho que é a parte mais óbvia, que eu consertei o olho dela, porque ela tinha um olho aqui, no caso, um olho um pouco mais caído em relação ao outro por favor, não repara, essa foto é uma foto que eu peguei na internet então, é... mas por outro lado é bom, porque não tem, entre aspas, né não tem como roubar uma foto dessa então esse tutorial aqui não é um tutorial muito sobre Fusion o que eu quero mostrar aqui então é como fazer a mesma coisa que eu faria no Photoshop sendo que eu vou usar um software um pouco diferente se eu voltar aqui um pouco antes então, repara que eu tenho então esse tipo de hierarquia que é completamente diferente do que eu tenho no Photoshop. no Photoshop eu tenho então camadas, que uma camada fica em cima da outra, uma camada fica embaixo da outra. Aqui eu tenho essa estrutura de nós que a gente chama, e por isso ela fica diferente. O que eu estou fazendo aqui então agora é deixar a minha tela grande para poder botar a minha imagem. E aqui no canto eu vou botar então aqueles meus nós, né, ou meus efeitos, como você preferir chamar. É, então como eu falei também, ele não tem a opção de hierarquia, né? não tem uma hierarquia definida O que define a hierarquia é o que, é, é o que você faz e o jeito que você faz e como você conecta as coisas Então para isso a primeira coisa que eu vou fazer aqui então é usar um loader desse que Poderia ser uma opção dessa, trazer para cá, ele vai pedir para eu importar a minha imagem Então tá aqui, ou então com o botão direito eu tenho o meu add tool Onde estão todas as opções aqui dentro, ou ainda aqui em cima eu tenho as mesmas opções aqui. Então quando eu clico aqui na minha bolinha preta, ela fica branca e mostra então que eu estou vendo essa imagem aqui no meu buffer 1, que chama, né? Ou no caso aqui, meu buffer A. Então está a minha imagem colorida aqui. Então reparem que a menina tem aquela pele um pouco né, marcada. Ela tem aqui esse olho aqui um pouco mais fechadinho. E tem então um pouco, né? Não tem muita definição na, na pele dela. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é adicionar uma ferramenta, assim como eu fiz no Photoshop, para poder corrigir, então, a pele dela. Então, eu tenho uma ferramenta de pintura. E antes de fazer qualquer coisa aqui agora, eu lembrei do seguinte. Essa minha imagem, ela tem 3.500 por 5.184. Não é um tamanho padrão, então eu vou aqui no meu já Preferências. E a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de qualquer coisa, é procurando aqui onde fica o meu arquivo, então está aqui a minha composição antiga, está aqui a minha composição atual, e eu preciso então alternar, alterar o formato. Então o meu formato aqui tem que ser igual a esse, então vou botar aqui 3.456 por ah, 5.184. Obviamente, como é uma imagem estática, não vai fazer diferença frames por segundo, nem nada disso. Eu vou dar aqui, então, o salvar. E pronto, meu arquivo vai estar com o tamanho correto. Eu também não preciso da minha timeline com mil frames. Então, eu posso botar aqui, por exemplo, que eu vou usar do frame 1 ao frame 1. Então, a minha imagem aqui não mexe. E também vai influenciar também muito aqui na, minha, na hora de fazer a minha pintura. Então, eu vou dar um zoom aqui. Não preciso dar um zoom aqui, né? Vou dar um zoom aqui no meu, no meu, na minha foto. E assim que eu ligo na minha pintura, eu vejo um menu aqui e um menu aqui. Vou usar a ferramenta de clone, igualzinha a do Photoshop. Então o que eu vou fazer é, vou ampliar as imagens, né, os pedaços da imagem que eu não preciso. Então assim como no Photoshop, eu tenho o mesmo teclado, né, a, mesma, a mesma tecla. Vou fazer aqui então meu retoque, eu vou escolher os pontos que eu quero. Obviamente eu não preciso, né, para você poder só aprender aqui, eu não preciso fazer a minha foto inteira. Mas, por exemplo, eu poderia pegar uma parte dessa aqui qualquer, e ir só avisando ali, fazendo o ajuste que fosse. Poderia procurar algum outro ponto dela, poderia fazer aqui. Eu não vou me preocupar muito com as sardas dela no caso, porque é, isso depois, quando eu só avisar a minha imagem, isso vai ser resolvido também, entre aspas, de uma forma automática. E como ele é, ele não tem a estrutura linear de camada, nada fica preso a nada, eu posso a qualquer momento depois voltar aqui na minha ferramenta de pintura e pintar mais pontos desses, se eu achar necessário. Então, por exemplo, se eu quiser voltar aqui e achar que isso aqui ficou escuro, eu volto aqui na pintura e depois eu faço o ajuste que eu quiser. Então, uma vez que eu esteja satisfeito com isso, eu vou então fazer aqui agora o meu ajuste do meu olho. Então, eu vou pegar uma outra ferramenta de transformar também idêntica lá no Photoshop Vou conectar aqui Então eu estou dizendo que o meu transform agora está olhando Para esse... meu Paint Não está mais olhando para o original Então quando eu mover, eu vou mover já a minha imagem retocada Então eu vou olhar No meu transform, Vou pegar aqui e vou puxar essa minha imagem Para cá Uma vez feito isso, eu posso Obviamente flipar a minha imagem Então repara que aqui eu tenho o meu olho Então eu vou ter que só aqui descobrir Aqui agora e depois, onde fica a imagem é antiga e onde está a imagem original. E para isso, então, o que eu preciso agora, então, é dizer que, nesse meu transforme eu só vou usar o olho novo que eu separei aqui. Então, para isso, eu vou usar uma outra ferramenta, que eu chamo aqui de máscara, e ela fica como um polígono. Então, esse meu polígono também é igual a ferramenta de, uh, de pen, o PATH, lá do Photoshop, então eu separo aqui o objeto que eu quero, e pronto, eu separei ali, então, você fez a seleção do que eu quero. Eu só preciso agora, então, conectar. Então, eu vou dizer que esse meu transforme vai usar isso aqui como uma máscara. Então, está aqui o meu olho. Está aqui o meu transforme. Eu posso, então, depois voltar aqui, obviamente, e botar o meu transforme no lugar certo, se eu quiser, né? O meu path aqui no lugar certo. E depois mover o meu olho para o lugar certo. Então, mais ou menos, eu ajusto ali. Óbvio que eu querendo... Eu posso também suavizar aqui a transformação, eu posso ver mais ou menos como ficou isso. Eu tenho aqui ó, como ver então o antes e depois, então eu tenho como fazer um ajuste mais fino posicionando meus dois objetos. Então eu vou tentar botar aqui mais ou menos a íris de um no lugar do outro, fazer um encaixe mais ou menos perfeito. Posso voltar o meu blend para 100%. Então aqui no meu, uh, no meu polígono, ou seja, na minha máscara, né, eu venho aqui e só suavizo um pouco a borda. Que aí eu tenho uma transição melhor entre os dois elementos. Então obviamente depois eu posso voltar, fazer o ajuste que eu quiser, para poder a área que eu vou usar ou não. E uma vez que eu botei ali, se eu achar que está bom para mim, eu deixo do jeito que está e Pronto não eu posso voltar a qualquer momento ali e fazer movimentação, mover para lá, mover para cá. Eu posso depois pegar também o meio a minha seleção aqui e fazer também a movimentação para ela, conforme eu achar melhor. Isso, lembrando sempre, a qualquer momento eu posso voltar e fazer isso. Vou deixar aqui a minha imagem aqui no centro e eu vou então agora pegar esse meu transforme e vou mesclar ele com o meu anterior. Então eu vou aqui na opção de Composite, eu tenho a ferna de Merge, e no meu Merge eu vou dizer o seguinte, que eu quero essa minha, essa minha Paint em cima do meu Transform. Eu também poderia não usar isso, mas no momento aqui eu vou deixar como opção, mas no meu caso aqui eu não vou usar. O que eu vou fazer aqui agora então, o que eu preciso fazer é pegar tudo que eu tenho aqui pronto já, ou seja, a minha imagem retocada, o meu olho consertado, e eu, vou, eu quero suavizar então essa pele toda, para depois usar ela, para poder fazer a suavização do, dessas expressões, e desses detalhes do rosto. Então para isso eu vou usar um efeito, que fica dentro de filme, ele chama de remover noise, ou seja, remover o, o grão do, do, que seria do filme, mas aqui eu estou subvertendo ele, e vou usar ele com outra função. Então eu vou plugar ele aqui no meu transform, que é onde eu tenho tudo finalizado, e se eu olhar por ele agora, eu, vou, eu tenho então aqui, diferente do Photoshop, eu já tenho todos os meus canais separados. Então, por exemplo, se eu vier aqui no meu lock né, e suavizar tudo, ele faz meio como, como se fosse um blur, na verdade, mas eu posso fazer isso aqui independente para cada um dos canais. Então, se eu vier aqui no canal vermelho, eu posso suavizar o vermelho. Se eu vier lá no verde, eu posso então suavizar o meu canal de verde. Se eu for no meu azul... Normalmente o azul é o canal que tem mais detalhe, né? o canal que tem mais grão. Então eu vou no meu azul e vou suavizar então aqui o meu azul. isso eu fiz na cor. Eu agora vim aqui no chroma, por exemplo, e vou fazer a mesma coisa aqui na minha luminância. Então eu vou pegar a minha luminância, também vou suavizar um pouco também. Então se eu estiver feliz com isso, eu posso voltar aqui frente a minha cor. Então eu vejo a imagem suavizada. E o que eu preciso fazer agora, igualzinho como eu fiz no Photoshop... É remover então os olhos e a boca e obviamente o resto do rosto dela desse, dessa minha marcação. Eu não preciso de nada disso aqui agora. Então o que eu vou fazer é. No, eu tenho que remover então algumas partes do meu Remove Noise. Então, para isso eu vou criar máscaras. De novo, eu vou usar o meu polígono como uma máscara. Eu posso, por exemplo, aqui então usar um polígono para a boca. Então, digamos que, esteja, que eu esteja feliz com isso. Vou deixar aqui. Eu posso também, obviamente, suavizar um pouco isso. E posso, então, voltar aqui, se eu quiser, no meu Remove Noise. E plugar ele como efeito. Repara, então, que ele já funcionou aqui. Obviamente, ele está invertido. Mas eu, depois, tenho como consertar isso. Isso é o, é o de menos. O que eu vou fazer agora aqui, então, é... Eu quero fazer a mesma coisa para o olho. Né? Para os dois olhos. E para o resto do, do, do que eu precisar aqui. Então, por exemplo, esse meu esse meu polígono aqui que é a boca, eu vou deixar de lá para baixo, porque eu vou fazer primeiro então aqui um outro desse. Então, eu vou lá na máscara de novo, um outro polígono desse que eu vou usar para o meu rosto inteiro. Então, se eu vier aqui, vou usar então aquele meu polígono para fazer um detalhe desse para o meu rosto. Então, tá aqui o rosto. Lembrando que eu sempre posso mexer depois, eu posso também dar uma suavizada. E lembrando né, que uma vez que você ficar bom nisso aqui, numa imagem estil estilo, nada impede você de passar a fazer isso com imagem em movimento. Só muda, a, a técnica é praticamente a mesma. O que vai mudar é como você vai usar, de acordo com o filme que você tem. Então está aqui... Então o que eu preciso fazer agora, então vou começar a somar as minhas máscaras. Então eu vou usar um outro efeito que ele tem aqui, que ele chama de Matte Control, onde eu vou poder então manipular essa minha máscara do jeito mais inteligente, e não vou ficar com esse problema que eu estou tendo aqui. Então eu vou desconectar isso aqui rapidinho. Eu vou conectar então a, a saída do meu Remove Noise na minha entrada, aliás o meu efeito né, do meu Remove Noise na saída do meu Matte Control. E, obviamente, eu vou poder, então, conectar o meu My control nesse meu polígono do rosto. Então, reparando que momento que eu fiz isso, não está acontecendo mais nada em volta, só acontece no rosto. Então, o que eu tenho é o meu rosto como principal. Se eu vier aqui no meu rosto, eu tenho o meu rosto como principal. E o que eu vou fazer depois, então, é subtrair do meu rosto os outros as outras áreas. Foi por isso que é importante eu botar a minha área de trabalho na mesma dimensão da minha imagem que eu estou usando porque senão o que vai acontecer é que eu não vou conseguir ver as máscaras porque as máscaras vão estar tá no tamanho da minha composição e o meu arquivo vai estar tá num tamanho muito maior então não vai ser compatível então para poder começar a somar então, esses meus efeitos eu vou criar então de novo o meu efeito de, de composição né? então eu tenho aqui o meu merge então se essa aqui é a minha boca então, está ali a aceleração da minha boca. Então, o que eu vou fazer é, eu vou somar a minha boca no meu met Control. Então, eu vou botar isso aqui como entrada ali. Então, eu tenho aqui meu Merge no meu Control. Eu vou usar esse Merge aqui, porque eu vou somar outras coisas. Então, eu vou pegar já um, esse Merge aqui, vou dar uma duplicada nele, e vou fazer a mesma coisa, agora ao contrário. Eu vou pegar, então, a saída desse meu de novo e conectar aqui na entrada desse que aí então a partir de agora eu vou poder pegar numa, num, em cada ponta desse aqui eu vou poder botar um olho dela então eu vou pegar o meu polígono pegar um polígono vazio obviamente então um polígono vai ser um olho e o outro polígono vai ser o outro olho então desse lado aqui eu vou botar um olho também não vou me preocupar muito agora com a qualidade disso, só avisar aqui, e vou plugar. Aí vou fazer o outro lado. Fiz ali, e também pluguei. Então pronto, está aqui direitinho. E se eu olhar agora, repara que não mudou nada, né? Por quê? Porque se eu olhar aqui no momento control, está tudo somado. Então o que eu tenho que fazer aqui agora é combinar o alfa. Então repara que ele já fez ali uma combinação. E o que eu tenho que botar aqui depois é a parte de subtração. Então foi o que aconteceu. Ele pegou a minha máscara inicial, que é essa aqui, que tem todo o meu, o meu rosto, e a partir disso aqui, usando aquela opção aqui de dentro, eu subtraí, então, as outras máscaras. Então aqui é um olho desse que falta suavizar um pouco ainda. Então está mais ou menos como os outros. Eu posso voltar para cá. Então repara que foi isso que aconteceu. Eu estou com a minha pele aqui toda suavizada, sendo que os olhos e a boca não sofreram esse efeito. Então eu posso deixar isso aqui num canto e vou voltar para minha principal. Então estou com o meu Remove Noise aqui. O que eu preciso fazer agora então é extrair o detalhe do meu original. Então se eu quiser extrair o detalhe do meu original, o que eu posso fazer então? Eu vou pegar então um efeito que tem para isso. Tem um efeito também aqui no meu, nos meus filtros que chamam de bump map, é um que a gente chama né, em 3D do mapa de relevo, aqui ele também cria isso também então eu vou conectar por exemplo esse meu bump map no meu transform, que é o meu original, então eu não quero pegar nada suavizado eu quero olhar aqui então a minha imagem eu não estou vendo muito detalhe agora, então eu vou fazer aqui, vou aumentar ele então repare aqui, conforme eu aumento eu consigo ver o detalhe de da minha imagem de volta, então aqui é só o detalhe mas se eu usar isso aqui tudo colorido e trouxer de volta na minha imagem, a minha imagem vai ficar colorida. Então eu quero botar ele preto e branco. Então para isso eu vou usar um efeito simples de cor, um ajuste de cor, onde usando esse filtro de bílio e contraste, também olhando por ele, eu vou poder chegar aqui, por exemplo, e botar minha, situação, minha saturação zero, onde então eu coloco a minha imagem preto e branca. E por último eu vou pegar aqui o meu nível de branco e de preto e vou então alterar aqui para mais ou menos um ponto onde satisfe... eu me sinto satisfeito porque eu não vou ter muito detalhe claro mas também não, deixo, não perco totalmente os detalhes escuros isso aqui você pode mexer à vontade e você vai descobrir que mexendo para um lado e mexendo para o outro vai alterar no, no teu resultado final assim como praticamente o teu remove noise e o, o, o bump map também, o nível né, que você botou aqui na, na altura o relevo, então tudo isso faz diferença outra coisa também importante de mexer no teu bump map é que por enquanto eu usando luminância e eu não quero isso, né? eu quero pegar só os detalhes, então por exemplo eu posso usar aqui no mínimo, repare que a diferença que fez né? entre luminância e mínimo que no mínimo eu estou pegando justamente o grão que ela tem aqui na, na, na, nas faces né? os poros dela, poderia usar o máximo para isso, poderia tentar pegar em algumas situações, vai funcionar se eu usar só um dos canais mas nesse caso aqui para mim o que eu quero é pegar o mínimo dela onde eu consigo, você olhar aqui bem de perto, eu consigo ver as profundidades que ela tem na, na, na pele, e aqui todo aquele detalhe, que é justamente isso que eu vou precisar trazer de volta. Então com isso, eu vou poder então aqui criar um outro merge, porque eu vou agora precisar juntar essas duas coisas. Então esse meu merge aqui, ele vai conectar o meu... deixa eu pensar aqui, esse meu merge vai conectar, primeira de tudo, vai conectar o meu transforme. eu aqui aqui primeiro, vai conectar o meu transforme com o meu remove noise. Então tá aqui, quando eu olhar para isso, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui então é trocar para a versão lighten. Então repara que ele já deu uma suavizada ali. Então isso é o meu antes, isso é o meu depois. Então repara que não é igual a isso aqui. Tá então, vendo, está tudo borrado? Então aqui ele, ele perde um pouco né, da, da, daquela textura da pele, mas ele mantém a suavização. Eu vou fazer então agora um outro merge. Então nesse merge agora, eu vou conectar então o, essa minha saída daqui com o meu brilho contraste, ou seja, com o meu mapa de relevo. Então, conectei aqui, se eu olhar por ele agora, é isso que eu tenho. Mas eu vou consertar isso como... Primeiro que isso aqui é um mapa de, de cinza, então eu posso alterar ele, por exemplo, usando o modo dele Screen. Então repara que ele trouxe aqui para mim então aquele detalhe lá de cima, eu só preciso reduzir aqui então no Blend o quanto ele está sendo usado nesse meu mapa. Então é mais ou menos isso que ele fez, repara a diferença agora, né? eu tenho então aquele detalhe que eu precisava na textura, sendo que não está muito agressivo. Eu também posso também, controlar isso, isso é o gosto de cada um, obviamente. Então, uma vez feito isso, eu posso dizer que eu estou feliz com isso. E no final das contas, aqui agora, eu vou aplicar de novo um brilho contraste. Simplesmente para dar uma melhorada na minha textura geral. Então, se eu tirar aqui, eu acho que está tudo muito mortinho. nessa né? minha malha toda aqui está muito mortinha. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui e dar um pouco de ganho. Na, na minha textura. E depois, aqui no meu contraste. aumentar um pouco mais do contraste. Então, é isso aí. Então, com isso eu tenho então a minha suavização na pele, eu tenho a texturização melhorada, eu tenho, então, um resultado muito mais interessante do que eu tinha originalmente. Então, se eu botar aqui no meu buffer A, aqui no meu buffer B, está direito aqui. Ok. Tá lá, então. então repara, né? a pele é suavizada, a textura amenizada e o detalhe restaurado. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você depois entenda um pouco melhor de como funciona, faça umas aulas de tutorial básico do Fusion, que tem bastante por aí, compartilhe se você achou interessante e obrigado por assistir.